Vamos lá então, moçada, valendo a partir de agora, Estão entrando, o pessoal está entrando aí, foi um belo dia para a natação brasileira, é, foi um dia bacana. Agora, uh, acho que um feito inédito, mas tem uma coisa que eu acho que é importante, que as coisas não acontecem uh, por acaso, as coisas não caem de paraquedas, as coisas não, não são por, por acidente. E a gente tem que reconhecer de que isso estava mais ou menos previsto. Grande Nuno, isso já estava mais ou menos previsto. Grande Renzo, um abraço. Good to see you, son. Eu acho que foi a confirmação de um trabalho que já vem há algum tempo, de alguns resultados que tinham acontecido, que estava se prevendo já, os resultados desde, não só no Troféu Brasil, mas depois da, da, da viagem pela pelo giro pela Europa, a confirmação nas etapas do Mare é Nostro, no Aberto da França, no Sete Colli, enfim, a... valeu, Ronan. Acima de tudo, eu acho que foi um resultado que, acho que retribui, que consagra o que foi a... trabalhado durante todo esse tempo. Nós estamos falando de dois atletas que um tem 34, o outro tem 33 anos, e os dois, em 2019, fizeram suas melhores marcas pessoais. Em 2019, um de 34 e um de 33. E, é, e tem um lado bacana, com relação à prova do, do, e às performances dos dois, é que os dois, grande Pedrão, os dois não são, uh, os dois são grandes amigos, e eles nunca tinham nadado no mesmo clube. Nunca. Por incrível que pareça. E aí, vai Tati. e uma coisa legal, cara, é que este ano, com o Felipe entrando para o Pinheiros, voltando para o Pinheiros, que ele já tinha sido atleta do Pinheiros há alguns anos, os dois passam a defender a mesma equipe. E tem mais uma coisa bacana, é que o Felipe, estes anos, e desde que terminou o Dave Nadadores, que o Felipe treinou algum ano com o professor Omar Gonzalez, depois ele esteve em Auburn, com o Brett Rock, depois em Alvor com o Sérgio Lopes, e ele vinha alternando alguns momentos, depois ele esteve no Minas também, treinando algum tempo com o, o Sérgio Onha Marques. Este ano o Felipe fez uma opção, eu vou treinar com o Thiago Moreno. Vou fazer um programa do Thiago Moreno. E aí os dois fizeram aquele Troféu Brasil maravilhoso, com um recorde sul-americano pela manhã do, do, do João, o Felipe fazendo o segundo tempo, né? E a melhor marca pessoal nas eliminatórias. Depois o Felipe ganha a prova de 50 peitos. No 100 peitos, os dois, que nunca tinham nadado no mesmo clube, ganham a prova empatados. Foi aquilo sensacional. Então os dois classificados para o Mundial, classificados para o Pan. Por sinal, vai ser o primeiro Pan do João e ele reforça isso porque era um sonho para ele. Na hora que ele sai da água do Troféu Brasil, ele vem na minha direção e diz assim, coach é primeiro Pan, primeiro Pan. Foi realmente bem bacana. O resultado de hoje não foi surpresa, como eu disse a vocês. Acho que a consagração... Mas tem alguns aspectos técnicos que eu gostaria de, de levantar com vocês. Primeiro deles, Adam Piri está à frente de todos nós. O tempo do Adam Piri nas eliminatórias, 2632. o tempo das semifinais, 26-11, e o tempo da final, 26-06, os três são os três melhores tempos do mundo em 2019. Então é um cara que está à frente. Nós estamos falando do único cara que já nadou abaixo dos 26 segundos. Então ele está à frente. Para que a gente pudesse ganhar do Adam Piri, a gente vai ter que fazer uma prova perfeita, sair na frente dele e nadar o tempo todo na frente. A gente não pode fazer um feijão com arroz. E aí o Adam Piri vai ganhar. O Adam Piri melhorou a saída dele mas ainda tem problemas com a saída. Se você fizer uma análise é, mais precisa, o que ele tem de bom é a parte nadada. E principalmente o que o Felipe Lima falou nas entrevistas. São os 15 metros finais dele que são espetaculares. A parte nadada do, do, do Felipe, ela está boa no princípio da prova. Ela começa a sentir um pouco no final. Já o João Gomes Júnior a gente interpreta diferente. O João tem dificuldade na parte inicial, mas faz um final de prova, eu diria, talvez até melhor do que o do Pire. No contexto, foi uma grande prova. o Brasil chega a cinco medalhas no 50 peito, passa a ser o, o país com o maior número de medalhas no 50 peito, e quem tem 26 tem que nadar para 58. Esses dois velhinhos aí vão ter que descascar para fazer esse 58, porque é o que eles precisam para fazer alguma coisa em Tóquio 2020, e o revezamento do Brasil não tem como nadar. Olha o João, gente! Olha o João! O João tá na live! Aê, João! Que sucesso! Que parabéns, João! Muito contente por você, cara! Muito legal, muito legal! Todo mundo aí! Manda aí um Johnny aí! Manda aí um parabéns ao Johnny, porque... Demais! Tá lá em Guanju, sofrendo! Vou fazer uma postagem hoje sobre a comida, que a comida lá tá horrível! O João tá na live, galera! Manda mensagem aí pro João, que o cara... Nada muito, João. Parabéns, João. Bom demais. Baita prova. Cara, a gente foi muito legal. A transmissão foi muito bacana. A imagem... Cara, quando o Felipe toca, ele cumprimenta o Pili e ele sai feito um louco até encontrar o João. Pô, João, foi... Cara, a imagem foi sensacional. E o Cote chorou. Como é que vai chorar, cara? Tem que chorar, pô, né? Uma hora com um negócio dessas foi, cara, muito legal, João. Somos todos muito orgulhosos de vocês. A gente estava destacando aqui a amizade sua e do Felipe e o e a postagem do Thiago Moreira é muito bacana porque o Thiago diz assim irmãos não são nem amigos e a gente está muito contente viu João muito contente mesmo ao ah, Felipe Felipe tá na live galera Felipe tá na live tem umas coisas bacanas cara tem tanta coisa para falar dos dois eu me lembro eu já estava nos Estados Unidos e eu recebi um e-mail há muitos anos, muitos anos, o João pedindo ajuda para conseguir um clube para ele. Isso é a pura verdade. Esse cara, há alguns anos, ele me mandou um e-mail para que ajudasse ele a conseguir um clube. Ele não tinha um clube que se interessasse pelo início da carreira dele. E fenomenal, João. E o Felipe, o qual eu recebi em nos Estados Unidos, em janeiro. Grande coach, Tiago Moreira, o cara, brother! Ah, essa live tá especial, brother. Essa live é o... Pô, essa live matou a pau agora. Ó, galera, o Felipe chegou lá em janeiro de 2010. Foi uma coisa muito bacana. eu me lembro de umas coisas que a gente mais trabalhava no início, Tiago e João, era que o Felipe ganhasse a confiança. Uma das primeiras coisas que a gente precisava fazer foi confiança, a gente brigou muito, muito, muito vocês não tem noção, mas cara, o Felipe é um cara muito especial, eu digo que se eu tivesse uma filha, eu adoraria que o Felipe casasse com ela, mas ele casou com uma namorada maravilhosa, uma pessoa fantástica, a qual eu e o João fomos no casamento do cara, lá em Brasília, porque o Felipe é um cara realmente muito especial, uma pessoa muito carinhosa, e demanda, né, porque ele está sempre na, na, na demanda, não, não tem moleza com o Felipe não, mas é um cara assim que em treinamento, o um cara muito dedicado, um cara, ele comanda assim, ele, o, o João, o Felipe reclama de tudo, o Felipe reclama quando a água tá fria, se o sol tá quente, se tem muita gente na raia, se tem que caminhar, o Felipe reclama de tudo e ele comanda o espetáculo, mas na hora de trabalhar, ele trabalha mesmo. Então, poxa, sabe, muito, muito, muito profissional, muito consciente, muito compenetrado, vocês dois são merecedores, estamos muito orgulhosos de vocês. Pode ter certeza que vocês estarão no Jornal Nacional hoje, vocês são a, a, a pauta esportiva do dia e nós somos extremamente satisfeitos. Agora, esse 58 tem que sair, porque não tem como vocês serem o que são e não conseguir voltar. Nós estamos muito bem, é, estamos representados bem demais, a gente quer 58, quer vocês dois e vão fazer uma dobradinha e vai ser legal o PAN, hein? Vai ser legal. Felipe, um abraço, querido. Um beijo no seu coração. Você é uma pessoa muito especial. Tenho muito carinho por você. E uma coisa... Ah, sabe por que eu chorei? Eu chorei porque eu sou um... um bundão, brother. Essa aqui é a verdade. Eu não aguento. Esse coito vai, vai chegar. E se o Thiago falou, eu tô acreditando. Sucesso para vocês. Eu sei que já é uma da manhã aí. Galera, boa noite para vocês. Tenham um bom descanso. Eu sei que vocês têm revezamento. Valeu, João. Galera, manda um beijo para o João aí. Muito orgulhoso de você, gente. Muito, muito, muito orgulhoso. Vou puxar a orelha, porque eu quero 58. Vai sair, cara. Vai sair, vai sair. E o choro é natural. Esse choro vem, da, vem do coração, de vibrar pelo trabalho de vocês, virar pela, pelo resultado de vocês. Tenho certeza que o Tiago deve ter chorado também. E teve muita gente que chorou. Estou vendo aí que teve muita gente que chorou mesmo, porque foi bastante emocionante. Eu acho que estamos todos muito contentes, viu, galera? Olha a Flavinha aí. Olha aí. Que massa, muito bom, gente. Muito, muito bom. Que legal. Isso, isso é a natação brasileira, cara. Isso é a natação brasileira. Isso é o que a gente tá montando juntos. Passando uma dificuldade tremenda esse ano, é, os dois últimos anos, com a crise financeira enorme. O cara vai lá e resolve. Vamos falar, vamos trocar de assunto, senão começa a chorar. Vamos falar do Christopher Milac. Christoph Milac, gente. Cara, eu, eu já vi muitas provas espetaculares. Mas a prova dos 200 borboletas desse cara merece um capítulo especial. Eu sei que o Daniel Tacata, que inclusive até entrou aí agora, fez um levantamento estatístico, ele faz uma comparação no qual ele aponta que os 56,88 de peito equivaleria a 1,39 de 200 borboletas, segundo a estatística. Só que... Nós estamos falando de um cara que tinha 5710 no sem peito e baixa para 5688, tá bom? Um, 5710 para 5688. E nós estamos falando de um garoto de 19 anos de idade, 19 anos de idade, que tinha 1,52 e 71 e nada para 1,5073. Então, tipo, gente, é uma uma, uma baixada, assim, inacreditável que ele conseguiu. O que eu estou procurando aqui é uns um, é um dados que eu anotei. Por exemplo, quando os, o Phelps tinha aquele recorde mundial do 1,51, 51, que foi em 2009, ele tinha 24 anos de idade. 24 anos de idade. Ele já tinha ido para três Olimpíadas, ele já era o nadador mais vitorioso da história dos Jogos Olímpicos, e ele já era o recordista mundial da prova. Então eu, eu, eu não tenho como dizer que esse recorde não é não é mais expressivo. O Christoph Milak tem 19 anos de idade, nunca foi para a Olimpíada, tinha como melhor marca pessoal 1,5271 e o cara faz esse 1,57 aí. Foi, cara, isso é para mim é uma coisa espetacular, um negócio assim muito grande, os parciais muito bem trabalhados. Até vou dizer para vocês os parciais, como é que ele fez aqui. Porque ele consegue controlar a prova, ele consegue dominar. Olha a frase que eu vi do Chad LeClos, ficou à espera de um milagre. É. Olha, eu falei ontem com o treinador do, do Chad LeClos e até falei no ar. A estratégia, a estratégia do Chad LeClos para a prova era nadar 150 borboleta. Essa era a estratégia do, do Chad LeClos e ele não conseguiu. Porque já no 150, o que estava na frente. A ideia dele era isso, era tentar segurar os 150 metros na frente. E se você olhar os parciais, ele passa 24, 66, todos muito equilibrados. 28, 22, 28, 69, 29, 16. Se a gente comparar só os parciais dele com os outros nadadores, por exemplo, o Dayaceto, que foi a Prata, fechou com 30, 42. O Chad Leclois fechou com 31, 51. O Burdisso fechou com 31,24. O Quesil da Ucrânia, 30,11. O Hartin, 30,74. O Leonardo de Deus, 31,06. E o Kenderese, 30,88. Ele é o único que ele é capaz de fechar na casa dos 29. Nem o Michael Phelps conseguiu fechar tão bem. Então, enfim, é um cara muito bem treinado, muito bem trabalhado. E tem uma outra coisa que eu quero destacar para vocês. Em 2017. O Christoph Milak ganhou o campeonato húngaro 200 borboleta e fez o melhor no dia que ele ganhou, que foi em março de 2017. Naquele dia era o melhor tempo do mundo, né? antes do Mundial. Entretanto, a federação húngara parece que deu um, um, um, um passaporte para o Las Tche, pela tradição, e para o Kenderese, que tinha sido medalha em uh, uh, uh, 2016 na Olimpíada. Então aí. O que, que sobrou para ele? Sobrou para ele nadar o 100 borboleta, que não, ele não tinha sido um dos melhores, mas nem o Kenderese nem o... tinha se interessado pela prova, tinha segunda vada, ele nadou e foi medalha de prata, com 17 anos de idade. Então, desde aquele ano, e, e aí vale destacar o seguinte, que ele foi o, o, o Christoph Milak, o melhor nadador do mundo do ano, em 2019, e chegou agora para este Mundial também como o melhor do ano. 1,52,96. Então são três anos. Ele não foi acidente hoje. Esse resultado de hoje não foi surpresa. Já é um cara que vem em evolução. Agora, esse 1,50,73 é espetacular. Aí o cara elevou a prova para um outro nível. Se a gente for olhar para as 10 melhores nadadores da prova, hoje você tem o Milak, que é o número um, o Michael Phelps aposentado, 1,51,51, o Laszlo Che é o terceiro com 52,70, ou seja, o terceiro nadador tem quase dois segundos atrás dele. E o detalhe é que tanto o tempo do Phelps como do Che é de 2008, com os trajes tecnológicos. É realmente, simplesmente fenomenal. Murilo está dizendo que a diferença do segundo 50 dele para o terceiro e o quarto 50 foi exatamente 47 centésimos. Foi. Vocês prestaram atenção numa coisa? Que ele passou 100 metros exatamente com o mesmo tempo do Phelps do recorde, 52,88. Exatamente o 52,88 de parcial Felps e Milak. Foi uma prova, olha, bem legal mesmo, acho que bem bacana. Dá para falar do 100 livre agora? Vamos para o 100 livre? Vamos falar do 100 livre... Gostei demais desse livro, eu até vou abrir aqui para dar alguns detalhes da prova, o que, que eu vi e eu gostaria de passar para vocês. Primeira coisa, não vi o mesmo Caleb Dressel que vi nas, se... nas eliminatórias na semifinal. Eu achei ele mais picado, fez um pouquinho mais de força, não estava tão bem quanto ele tinha feito nas eliminatórias. Ele passou 22,67, o, o Quereguini foi até melhor que ele, 47, 35. Ele tinha feito 32. Ou seja, o, neste momento, o Dressel tem o número 1 e o número 2 do mundo, sem livre. Mais ou menos parecido com o Adam Piri. É o favorito? Para mim é disparado o favorito. Eu não sei o quanto rápido ele vai conseguir ir, mas eu acho que essa prova é dele. Da mesma forma que ontem eu falava que o Christoph Milak ia ganhar o ouro, amanhã eu estou apostando minhas fichas no Dressel. Tenho minhas dúvidas se o Quereguini não é capaz de ganhar do Kyle Chalmers. Eu acho que o Kyle Chalmers está um pouco fora, fora do, dos seus padrões. Hoje, por exemplo, ele passou 22,96 e voltou 24,62. Quase o mesmo parcial, quase o mesmo parcial que o Dressel, que voltou 24,68. Quereguini, gostei demais da prova dele, passou 22,57 fez 47,76. Nós estamos falando de um mesmo nadador, olha, primeira vez que ele nadou para 47 na vida dele este ano, e hoje ele fez duas vezes 47, na eliminatória e na, e na semifinal. Ele classificou com o terceiro tempo. Aí tem mais, que Mais dois nadadores para 47. Então tá todo mundo na briga. O Breno, o Breno tá numa outra esfera. O Breno ficou na oitava colocação, 48, 33. Para mim, eu não quero nem saber qual será o resultado do Breno. Eu só quero que ele faça 47, 99 eu acho que ele tem condições para isso. E vocês podem ver que o Breno tem um padrão de nado bem distinto dos outros. Se aproxima, por exemplo, do nadador da Hungria, o Nandor Nemé, que tem 48,29, passou 23,31 e o Breno 23,27. O Breno 4 centésimos mais rápido. Na volta, ele volta 24,98 e o Breno 25,06. O que eu entendo é de que o Breno vai ter que, talvez... Segurar um 23-2, 23-1 e voltar na casa do 24 para fazer o 47-99, que ele está sonhando para isso. Se eu fosse apostar, eu diria que o ouro é do Dressel e eu acho que Keregui me disputa a prata e o bronze. O maior adversário dele é o Kyle Chalmers, mas é sem livre, gente, é uma disputa muito forte, muito grande. Um medalhista olímpico, o cara que ganhou as três etapas da Copa dos Campeões, o Peter Timmer, terminou em 16º lugar. Então é uma prova realmente muito, muito, muito estratégica, muito equilibrada, que vai requerer uma, uma concentração e tem que estar pronto amanhã. É hora e vez de falar de Etienne Medeiros. Nunca vi, nunca vi um 50 costas tão equilibrado, tão perto. São 17 centésimos que separam o primeiro do oitavo lugar. Primeiro do oitavo. 17 centésimos é nada, gente. É muito pouco. Para ganhar a prova, não pode errar, vai ter que fazer a prova perfeita. Vai ter que fazer a prova perfeita. A saída dela da eliminatória foi muito boa, na semifinal nem tanto. Che chegada dela na eliminatória não foi boa, na semifinal perfeita. Ou seja, se acertar, a prova é da leite eu não tenho nem dúvida disso. Tenho certeza que ela é capaz de ganhar, tenho certeza que a Etienne é capaz de levar essa prova e, e acho que a maioria de vocês concorda comigo. Vamos começar agora. É, teve duas frases do dia, né? O Leclerc nadando, esperando pelo, pelo milagre, e a Fússipo. Foram as duas frases do dia de hoje. Fale do 200 livre, tetra da pelegrina, está na hora de falar da diva. Que coisa maravilhosa, que coisa sensacional a diva. Sou apaixonado por essa nadadora, conheço pessoalmente, já, já a recebi mais de uma vez, treinando no meu clube nos Estados Unidos. Uma pessoa simpática, querida, educada, boa nadadora, profissional e linda. E fez uma prova espetacular. Hoje, inclusive, diferente do que tinha acontecido na semifinal, ela só tomou a ponta, só ganhou. Olha, chegou uma diva aí. Ela só conseguiu tomar a liderança nos últimos 50 metros. Ela realmente é profissionalíssima. um negócio, assim, espetacular. E eu fiquei, acho que vou para a Copa Mina, sim, galera. E eu acho assim, o que eu gostei muito, esse foi o último Mundial dela, pois é a mesma coisa, senti a mesma coisa, gente. Senti a mesma coisa. Ela já falou, mas tem 31 anos de idade. E olha, o, o Gustavo, tem que agradecer, sabe por quê? Porque ela no ano passado, ou foi 2017, quando ela ganhou o Mundial, foi 2017, quando ela ganhou o Mundial em Budapeste, ela falou que não ia nadar mais essa prova, que ela ia continuar nadando, mas que ela encerrava a carreira dela a, na prova dos 200 livres. E aí a gente não poderia ter ficado, que bom que ela fez hoje, vai estar em, em Tóquio e vai fazer a despedida dela. E o 54, 22. E olha, hoje, a vitória de hoje, né, que foi a quarta medalha de ouro dela, ela tem quatro ouros, três pratas e um bronze. São oito mundiais consecutivos ganhando medalha na mesma prova. Cara, isso, isso é loucura, gente. Isso não tem. É, é, é realmente única. Não tem pra. É, é, é de tirar o chapéu. E ela, eu acho que ela foi muito equilibrada e conseguiu hoje fazer um tempo melhor do que tinha feito em 2017. Fez um 54,2 hoje tinha sido um 54,7 em 2017. Também sou fã da Pelegrini. Não escondo. Não escondo, não. Acho ela não só sensacional como narradora, mas como pessoa, como figura, como educação e tudo mais. Vamos, galera, abrindo para as perguntas de vocês agora. Hoje tá um bom dia, todo mundo animado. Acho que foi um dia bem bacana. Nós todos estamos contentes aí. Manda pergunta para a gente encaminhar essa live, que eu acho que foi bem legal. Hoje à noite estarei de novo, tem eliminatórias 10 horas. Amanhã tem um programa do Pan. Você nadava quando era mais... Ih, cara, eu era ruim pra caramba. Nadei no Grêmio Náutico União, mas... Uh... Nadava fundo, nadei fundo depois de 16, mas na minha juventude, eu, minha especialidade era o Costas. Atleta do Grêmio Minal de foi o primeiro clube do, U, do início ao fim da minha carreira. Sem borboleta, Dressel, Milak e Lanza, ó, o Kyle Dressel é o favorito para ganhar o sem borboleta e o Lanza, para mim, chega na final. Eu acho que ele tem chance para a final. Pulputis, chance de ser mil peito, cara, a gente todos nós ficamos bastante... É... Não, eu, eu, frustrados, eu diria, pelo resultado do, do Caio nos 200 medley. Eu até não acho que ele foi forte, porque ele nadou forte também no Troféu Brasil e conseguiu completar a prova. E vou, já te digo aqui, Rosane, e, nos, e nos, uh, na prova 200 medley ontem, ele foi muito ruim. Ele foi muito ruim. Ele chegou muito mal. Os metros finais de prova dele foram péssimos. Então, tipo, eu não acho que foi a velocidade, sim a intensidade dele. Porque ele nadou mais forte que isso no troféu Brasil e fez um 57,7. Então, eu acho que foi a intensidade que ele botou, né? Vamos lá. Vamos falar aqui do. Pediu a canadense e o Canadá terminou em quinto. No 4 por 100 metros, A Kylie Mace fez a parte dela, né? 58,97. A Margaret McNeil não fez a parte dela, 56,74. Ficaram em quinto lugar. Aí eles tinham o peito do Richard Funk, 59,51. E o Kizil fez 47,84, fechando de Krau, né? Dresser, Chalmers e Marcelo, pois eu acho que o Marcelo pode tirar o segundo. Eu, a surpresa nesse revezamento é que os Estados Unidos perdeu a prova, não foi a Austrália que ganhou, não. Esse Mundial está sendo surpreendente. Não, olha, de surpresa mesmo, de zebra até agora, para mim só o sem borboleta. Surpresa, zebra, só o sem borboleta. O resto, tudo muito bem. Aliás, gostei demais do Paltrinieri, hein? Paltrinieri muito bom. O oh, Brando Almeida, todo, todo mundo torce muito pelo Brando, ele só vai dar os 400 medley, e eu acho que ele é, é, tem tudo para chegar essa final, já foi finalista em 2017, o Brando vai também aí, o recorde do Cielo, eu acho que os dois recordes estão a perigo, tanto dos 50 como dos 100, do 100 livres estão a perigo. O que é que falta para os caras arrebentarem? Arrebentar falta muito ainda, falta muito, muito, muito. Estados Unidos que se cuide no revezamento feminino do Canadá, concordo inteiramente, ainda mais do jeito que estão nadando as meninas, né? Agora, tem que se lembrar o seguinte, o Canadá não tem uma especialista de peito, né? não tem uma especialista de peito a ponto desse 1,4 da Lily King, né? Os Estados Unidos me parece um pouco mais completo nesse revezamento. Eu acho que o que o revezamento dos Estados Unidos corre perigo, para mim, é o 4 por 200. Esse, eu acho que os Estados Unidos está muito a perigo, muito a perigo, eu acho que o revezamento 4 por 200 está bem complicado mesmo. Estados Unidos perdeu na batida de mão. É. Agora, o problema é que você tem uma Katie Campbell que sempre fecha muito bem. Ela tem os cinco melhores parciais de revezamento da história. né Esse foi o terceiro que ela fez hoje. É o terceiro melhor da história. Já nadou duas vezes melhor do que isso. E a Simone manuel não corresponder. Né? Porque você não pode ter duas nadadoras que praticamente se equivalem. Eu teria o mesmo nível. Uma ter mais uma... Uh, uma, um resultado tão distinto de uma para outra. E abrir tanto. Eu, eu não entendi. O revezamento que, que, a, que a Rosane tá falando é o 4 por 100 livre ou o 4 medley? Não entendi. Desculpa. Fala aí, gente. Tá abrindo para pergunta aí para você. 1.500. Gregório, olha, não sei se bate o recorde mundial, mas eu acho que ganha até com uma certa facilidade. Aposta pro 4 por 200 feminino. É acho que a Austrália é quem leva. César Cielo é mito. Sábado, 11 da noite no Sport TV, não percam. 11 da noite no Sport TV, não percam. Vai ser sensacional. O grande círculo ficou muito legal. coach, qual a prova que você acha que mais rende para o Brasil. Não, é. Isso varia muito. Ah, o 4x100 média, não. O 4 por 100 metros é o seguinte, Rosane. O problema do Canadá é o peito. O Costas vai entregar, entregar na frente, o Borboleta vai ser o bom. O Krau, ele tem. O problema é o peito. É o, é o peito. Eu vejo até os Estados Unidos ainda como favorito da bronze para o sem livre? dá sim nenhum. Eu acredito na prata. Foi legal, né, a transmissão. Hoje acho que a, a transmissão foi bem bacana. Quem acompanhou o Gustavo Milani, que transmite pela primeira vez fazendo natação, fez narração muito boa. Etienne Medeiros, medalha, não. Eu acho que ela chega na final. recorde mundial de sem borboleta? Acredito que cai sim. Jess, eu acho que vai para cima. O Grande Circo tem reprise várias vezes. Vai passar no Jornal Nacional no sábado. Passa no esporte espetacular no domingo e durante a semana também. Não perca, porque é, porque é legal. Não, não, o 400 metros é o último dia, a última prova feminina. Brasil muito forte no 50 peito, tem que fechar o 100, concordo inteiramente, Paulo. Não tem como. Eu também achei que esse recorde do Felps ia demorar. Agora, o que não cai é os 200 borboleta feminino. 2 e 1, esquece. Fratos, campeão. Ó, 50 livre é o seguinte, tem três nadadores Fratos, Ben Proud, Caleb Dress não sei quem ganha. Qualquer um dos três tem chance. Não acredito. Milak não tem nadado bem a prova do 100 borboleta, não tem velocidade. Obrigado, querido. Obrigado. O prazer é nosso. Estamos todos vibrando pela natação. Hoje todo uma bela de uma, de uma performance do Brasil. 200 livre masculino também não vai cair tão cedo. Concordo com você. 200 e 400 livre. Morozov É, o Morrozov não fez nada. Morozov fora da final. Brasil classifica em todas as provas individuais masculino? Olha, tem que pensar, hein? Se todas as provas no masculino, 50, 100, 200, 400, 800, 1500. 100, 200 costas, 100, 200 peito, 100, 200... Ah, sim. Brasil vai ter representante em todas as provas masculino. Vai sim. Obrigado, Matheus. Somos amigos há muito tempo. Milagre favorito pro toque? 200 borboleta sim. Sem borboleta sem chance. Imagina, um 49, Miguel. Seria um espetáculo, hein? Muito bacana, Luísa. Obrigado por você estar aqui. A fu? se si for. Terminou a suspensão do lote hoje. Terminou. Isso quer dizer o seguinte. Ele volta. Ele volta a, a, a treinar normalmente. Aliás, na suspensão de doping tem uma informação interessante. Quando você está suspenso, 45 dias. Obrigado, Roraima. 45 dias antes do fim da suspensão, você já pode voltar a treinar. Então, por exemplo, o Gabriel agora está suspenso por um ano. Durante todo este ano, o Gabriel não pode treinar com o Falar Bernardo. Ele não pode treinar com a equipe do Pinheiros. Ele não pode receber a, o treinamento do Albertinho. Não pode. Alguém vai ter que aplicar o treinamento dele algum lugar, alguma coisa assim. Faltando 45 dias para o final final, da, da suspensão, ele volta ao treinamento. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Maurício Fiol lá é, é, no Peru. Olha, o Daniel Takata deu uma informação aqui, que é o seguinte, o Milak não tem velocidade. Isso, e mais do que isso, ele mesmo deu uma declaração há pouco, o Milak nadou uma dessas etapas, eu não lembro se foi o Mare Nostro, foi o, o Aberto da França ou o Sete E eu leio todos os dias, para praticar o meu húngaro, que eu estudei para 2017, o jornal esportivo Nemzeti Sport, que é o melhor jornal esportivo da, da Hungria. E ele deu uma entrevista que ele não tem conseguido, ele não tem conseguido é, colocar em prática a, o que ele tem treinado no Sembole Então ele tem tido dificuldade, que quando ele tenta acelerar ele patina. Então eu não vejo, vou ser até sincero, eu acho que o, o, ele não é adversário para ameaçar o, o Caleb Jess. O Claudinha, que tem jeito se oferecendo para treinar o Gabriel, só um detalhe: nenhum clube federado e filiado pode, treinador que pertence aos quadros, dar treino para o Gabriel. O certo é Gabriel treinar com um clube, uma academia, um treinador que não esteja trabalhando e ativo em uma equipe profissional ou registrada nas federações. Essa é a lei. Nem todos os atletas seguem, mas é o que a lei determina. Por exemplo, o próprio. Isso se aplica em todos os esportes. O, o meu centroavante lá, o Guerreiro o Internacional, ele não podia treinar no Beira Rio, ele teve que treinar com personal fora, alguma coisa assim. Manda o Gabriel vir para os Estados Unidos passar uma temporada fora. Da mesma forma, ele também não pode treinar com um clube federado, filiado, não pode, ele é proibido durante o período. Uh, ele teria que treinar sozinho, separado, é algo que uh, impede isso. Vai dar tempo para a Olimpíada? Não. O, o Gabriel está fora de Tóquio 2020, embora a defesa já tenha entrado com uh, um pedido de revisão. Milak, lembra Chad Leclerc, Juventude? Olha, não sei, viu? eu acho o, o Milak mais poderoso, porque o, o Chad Leclerc não tinha este nível que o, o Milak tem hoje. 19 anos de idade, o Milak está bem à frente mas bem à frente mesmo. Guido tem chance dos 50 costas, o, nem eu, o, o Guido mesmo não gosta de nadar os 50 costas, ele, ele patina. Sara ganha os 50 borboleta, ganha sim, também acho que ela é favorita. Seleção feminina, porque não atingiram os índices, as meninas não conseguiram atingir os índices que foram estabelecidos pela CBDA. Milak nada muito bem os 200 livre, eu acho que ele tem 1,47 inclusive, nada muito bem sim. Ryan Brigham em Tóquio, ele tem briga primeiro nos Estados Unidos, que é complicado para pegar a vaga para o time americano, mesmo nadando mal esses dias. Chance do Brando para pódio? Agora ainda não. Bruno, Brunão do Corinthians, sei que você está torcendo muito para o Brando, eu acho que a chance do Brando agora é de chegar na final. Brando no pódio? Ainda não. Ainda... Todos torce Gente, o negócio é o seguinte, cara. Quando a gente torce por um nadador, a gente quer o melhor dele, mas a gente não pode dar uma opinião de algo que não seja concreto. Recorde mundial para Sara no 50 da borboleta não acredito. Eu acho que ela ganha a prova com facilidade. Mas, meninas, teremos sim. Eu acho que a Larissa pega a vaga olímpica. Eu acho que a Manuela pega a vaga olímpica. Eu acredito que a Jennifer vai pegar a vaga olímpica. Leclo depois da cirurgia. Olha, eu até... Eu, eu tenho até que comentar isso. Eu não sei se ele vai fazer a cirurgia. Ele tá em, vai fazer um tratamento, que é o mesmo lugar que houve com o, o, o Neymar, fez um tratamento lá, inclusive, o pé dele, mas não está confirmada a cirurgia para tratar da virilha dele, não. Até porque eu, eu, não, eu sinceramente, eu não conheço muito da parte médica, né? mas eu não conheço cirurgia para virilha, alguma coisa assim. O problema dele é muito mais de, de fortalecimento, de recuperação. Né? Eu não sei se tem cirurgia, não, porque... Ó, oh, aquele Ledek é maravilhoso. Jamais, aquele Ledek é um show. As babaquices do Sun Yang. galera, desculpa, mas eu acho que a galera... Não fala a verdade sobre o caso do Sun Yang. A galera acusa demais o Sun Yang. Sun Yang nunca testou positivo, porque a única coisa que ele testou positivo foi um remédio que ele usa até hoje, gente. O remédio que ele testou positivo, o Sun Yang usa até hoje. Entendeu? Então, não entro nessa. Essa, essa pra mim, é... é a, a, todo mundo gosta de dizer que o doping tem na China, na Rússia e no Brasil. Nos Estados Unidos não tem doping? Por favor. Quem tem um pouco de conhecimento sabe que o doping é global. Não adianta só ficar apontando o dedo, tá entendendo? Já pensou? Que se nós fôssemos tratar os nossos nadadores, aí eu faço uma colocação para vocês, tá? Vamos tratar os nossos nadadores que já testaram positivo, do jeito que a imprensa está tratando o Sun Yang, tá? Então nós vamos tratar a Etienne Medeiros dessa forma, o João Gomes Júnior. O Nicolas Santos, o César Cielo, a Dainara de Paula, o Henrique Barbosa, o Henrique Rodrigues, a Fabíola Molina, é assim. Que você acha que os nossos nadadores que testaram positivos devem ser tratados como o Sunyang está sendo tratado? Vocês já pensaram nesse aspecto? Tem algum país no mundo? Tem algum país no mundo com os atletas da Seleção Brasileira, que já foram atletas de Seleção Brasileira, a Seleção Nacional, que já tiveram tantos nadadores que testaram positivo como o Brasil? Vocês já pensaram em, em, em como é que está sendo tratado o, o, o Sun Yang? E a gente achar bonito isso e você aplaudir, e achar que o Sun Yang é, é, é, um, é um, um trapaceiro? Aonde é que o Sun Yang trapaceou que eu não vi? Aonde é que o Sun Yang trapaceou que eu não vi? Aonde foi? O sangue testou positivo para um remédio do coração que ele usa até hoje. Até hoje ele está usando o mesmo remédio. Aí ele quebrou. Aí é o seguinte, tocou aqui na minha porta da minha casa agora a polícia. A polícia veio aqui fazer um mandato de garantia. Aí o cara traz dois amigos que não são policiais. Eu não vou deixar o cara entrar na minha casa, brother. Quando o cara vem fazer o exame anti na tua casa e foi às 11 da noite chega um fiscal e ele traz um amigo, ele trouxe um amigo, aliás, uma, ela, né, ela traz um amigo, é a mulher, que é a fiscal, ela traz um amigo, e este amigo, este amigo fazendo o exame, né, tirando foto e filmando, os caras começaram a achar estranho, desculpa, mas quem é você, cara? Tem só credência? Que... não, não, eu não sou, eu sou amigo, para um pouquinho. Para um pouquinho. O cara vai fazer exame de sangue, exame de urina com um dos maiores nadadores do mundo e o cara é amigo de colégio, colega de... Co tararara, para aí, para fora, para fora daqui e pega esse sangue e quebra. Aonde é que o Sunyang está errado, gente? Aonde é que o Sunyang está errado? Eu não consigo entender. Me explica aonde é que ele é dopado, aonde é que ele é trapaceiro. O cara deixou entrar na casa dele uma pessoa que não é fiscal, que tava tirando foto dele, que tava filmando ele, totalmente ilegal, e eu vou dizer, não, eu vou fazer xixi aqui para ti, mas já que tu é amigo dela, eu vou fazer xixi para tu olhar, tá louco, gente, você sabe quem é Sun Yang, é um cara milionário, é o atleta mais popular da China, aí agora, o Sun Yang não presta? Não, não é, não é calma, A calma sabe qual é? Pensem nos nadadores brasileiros. Pense em todos os nadadores brasileiros que já testaram positivo e fossem tratados como a imprensa internacional está tratando. E como alguns de vocês que estão aqui na live ficam pensando sobre o Sun Yang. Pense nos nadadores brasileiros. Pensem mesmo. Gente, isso não, é, isso não é correto. Quem controla o antidoping é o ADA. Quem controla as regras é a FINA. Quem faz a jurisdição é o castas, a gente aplaude e a gente segue as regras, a gente acompanha o que está nas regras, ficar crucificando, ficar colocando o Sun Yang como se fosse, não, ficar crucificando o Sun Yang como se fosse um criminoso, isso é hipocrisia, hipocrisia, essa é a verdade, vou dizer mais. Na seleção da Austrália, hoje nadou os 200 medley. Nadador chamado Thomas Fraser Holmes, da Austrália. Ele ficou três testes, ele perdeu três testes, ele quebrou o código. Ficou um ano suspenso. Vocês acham que a Austrália tá, trata o Thomas Fraser Holmes do jeito que trata o Sun Yang? Claro que não, gente. Não, não caiam nesse papo. Não caiam nesse papo. Coach, tu tá defendendo o Sun Yang? não. Tu tá dizendo que o Sun Yang é limpo? Não. Não, de jeito nenhum. Eu tô dizendo que é desproporcional o que está sendo feito. Tem atleta dopado em todos os países. Tem atleta dopado em todos os esportes. É simplesmente injusto o que está sendo feito. E por isso, aí mais, quem não leu o meu editorial, vá ler o editorial, porque eu disse que estão todos errados. E a grande culpa do Sun Yang foi ter dado corda. Não ter respeitado o nome dele, ter se exposto, né? Jamais poderia ter ofendido o cara ali no pódio. O pódio... Oh, cara, isso é muito importante, Jed. Pódio não é do atleta. O pódio é da competição. O pódio não pertence ao Horton, ao, ao, ao, ao Sun Yang, e não pertence a nenhum de nós. O pódio é do esporte. O pódio, acima de tudo, está na regra. Ele tinha que ter comportamento de pódio. Se os caras não tivessem comportamento, é problema dos caras. Ele, como um ídolo, como o cara que é, ele tinha que saber se comportar e não soube. Se há um erro que o Sun Yang cometeu, foi ali no pódio. Que ele não poderia ter feito aquilo jamais. Ele deixou de ser a vítima, porque ele era a vítima. E passou a ser o culpado. Aí sim. E é o que eu escrevi. É o que eu escrevi. Como o Sun Yang tem culpa de ter agredido a Larissa, tem culpa de ser extremamente rude, grosseiro. Mas, gente... Isso, isso não o faz um trapaceiro. O um trapaceiro vai ser se ele testa positivo, se ele está nadando de forma irregular e aí sim. E eu, quem não leu, por favor, leia o editorial que eu escrevi, onde eu coloquei, onde eu coloquei. Não tem doping nenhum, Rafael. Não existe doping nenhum. Ele não testou positivo para nada. Não tem doping nenhum. Não tem doping nenhum. Agora é o seguinte. Eu quero que vocês leiam o editorial, porque o editorial não exime ninguém. O editorial coloca a culpa em todo mundo. E a maior culpa chama-se da FINA. Porque se esse caso já tivesse sido analisado pelo Castas, a gente não estava nem falando sobre isso. Gente, cara, como é bom falar com vocês. Que dia maravilhoso para a natação brasileira. Eu acho que tá bom por hoje. Eu, eu, eu Olha, tem a Efimova, viu? Tem a Efimova também, que a galera tratou mal também. Mas deixa para lá. Já falei demais. Daqui a pouco o cara vai dizer que o coach virou super fã do... do do Sun Yang, e eu gosto do Sun Yang, e outra coisa, viu eu não tenho o direito, eu falei isso no ar no Sport TV hoje, eu não tenho o direito de ser uh, amar, gostar ou não gostar de qualquer atleta, né? eu não tenho o direito de gostar do Sun Yang e não gostar do Horton. eu sou profissional, gente, eu sou comentarista, eu tenho que gostar ou não gostar da atitude, e quando a atitude quando a atitude está certa, a gente critica. Quando a, atitude está errada, quando a atitude está certa, a gente elogia. Quando a atitude está errada, a gente critica. E é assim que tem que ser. Cara, coach, presidente da federação Paraíba, Ricardo Barbosa, é um grande abraço. Um grande abraço para ele, e que é uma pessoa que eu gosto muito e esperava encontrá-lo em João Pessoa, uma pena que não o vi. Já soube que ele vai para o Chico Piscina e espero encontrá-lo. Coach, você acha que na base existe DOP? Existe DOP em todo lugar, em todos os esportes, em todas as idades, infelizmente. Existe sim, existe. Existem muito, muitas pessoas desavisadas, muitas, muita falta de informação e a nossa função aqui passar essa informação. 4x200 livre, tem chance ou não? Chance de final, todo mundo me pergunta se o Brasil chega numa medalha no 4x200. Já disse, eu acredito que o Brasil vai para a final. Gente, tá bom demais. Deixa o coach descansar. Eu, eu sou o único que trabalha na eliminatória final, vocês em casa assistindo. Gente, vocês são sensacionais, obrigado, audiência maravilhosa. Conto com vocês, 10 da noite, 10 da noite hoje, eliminatórias para o quinto dia. Beijo e abraço, Silvia, prazer, tudo de bom para vocês, galera, até a próxima.